Olá, pessoal! Estamos começando o primeiro Balbúrdia do Ano, o podcast do Gabinete 24. Recebendo de volta aqui o nosso querido deputado distrital Fábio Feli. Olá, pessoal, estamos de volta bombando em 2020 com o nosso podcast. Estamos hoje também com a Lúcia Laporta, que é assistente social, militante trafeminista e que trabalha aqui com a gente no Gabinete 24. Olá, pessoal, prazer estar aqui hoje. E também estamos recebendo o Adam, que é militante da rede distrital trans. Olá, pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje a gente vai conversar um pouco sobre... Não, volta. Tinha que errar, né? Já foi de primeira. <risos> uhum. Hoje a gente vai bater um papo sobre a realidade da população trans do Brasil, do DF, enfim. Muita gente ainda tem dúvidas sobre o termo trans e o que ele engloba. Então, eu queria começar o programa pedindo para que vocês esclarecessem essa dúvida. Lute, pode começar? Uhum. É, então, trans é como se fosse um termo guarda-chuva, que tem várias identidades né, que ele engloba. É, a gente prefere falar, às vezes, trans e travesti, como uma forma de visibilidade né, das travestis que são muito é, inferiorizadas e subalternizadas no próprio movimento. É, mas engloba as mulheres trans, né, que são aquelas pessoas que são designadas homens, mas se identificam como mulheres. É, as travestis, que é, são sempre uma identidade feminina é, Mas que não necessariamente se reconhecem como mulheres né? E aí o Adam acho que pode falar um pouco dos homens trans também Opa, Os homens trans são resignados e registrados como mulher ao nascer E ao, como se identifica depois, como os mais velhos Uns mais velhos, outros mais jovens se identificam como homem trans e também tem as pessoas não binárias, né? que são aquelas pessoas que não se identificam na binaridade de gênero, né? então, não são nem homens nem mulheres, são pessoas não binárias só. Tá. Fábio, a gente sabe que essa temática é muito importante para o Gabinete 24, então eu queria que você comentasse um pouco como tem sido a atuação aqui, quais os projetos já aprovados, as iniciativas para promover a cidadania a dignidade das pessoas trans. Olha, Gisele, primeiro assim, tem uma, tem uma questão que eu acho que é fundamental nesse momento, que é o debate e o esclarecimento sobre esse tema, porque há uma onda muito grande de mensagens e informações mentirosas que tentam atribuir à população de transexuais e travestis, mas também a toda, é, toda a comunidade LGBT. Né? Então, acho que essa é uma discussão importante. Muita gente não faz esse debate de forma séria, consistente. Né? Existe um segmento na política hoje da extrema direita que tenta difundir informações mentirosas. Então, nosso primeiro trabalho aqui é tentar fazer esse debate de forma séria e sempre conectado com os movimentos sociais, especialmente com os movimentos de travestis e transexuais. Acho que essa foi a primeira audiência pública que nós fizemos aqui quando entramos no Gabinete 24 em 2019, no nosso primeiro ano de mandato. Então, acho que é, isso mostra também o nosso compromisso em ouvir se conectar com os movimentos sociais e querer realizar alguma coisa. A gente teve algumas iniciativas. Uma delas foi aprovada e virou lei no Distrito Federal, que é, é a, a, o reconhecimento do nome social pelas bancas de concurso público. Então, acho que isso é um ganho importante. Ainda um ganho é, simbólico, a gente precisaria de mais legislação sobre isso, mas é um ganho importante para nós. A gente também tem se articulado tanto com a Diretoria da Diversidade, da Sejus, que é uma secretaria aqui do Distrito Federal, mas também com outras áreas em outras secretarias que tratam da questão LGBT e que também tratam da temática da população trans. Então, é uma área que a gente tem é, priorizado. Fizemos várias indicações ao governo, inclusive indicações para que os projetos do governo tivessem cotas específicas para a população trans, como é o caso do Jovem candango, então é algo importante, e a gente sabe que existem várias políticas públicas que ainda estão muito precárias, uma delas a gente visitou no início do mandato, que é o Ambulatório Trans, né, que trata da saúde da população trans, a gente tentou, designou emenda parlamentar para lá, infelizmente ela não foi executada, porque existe uma série de burocracias no meio do caminho, mas é sempre um esforço nosso tentar aparelhar no sentido positivo, né? é, trazer as condições objetivas para que esses lugares funcionem. Né? Então, a gente está em diálogo com essas instituições, tem aberto o gabinete também para essas instituições. E agora, a gente está protocolando imediatamente, no mês de janeiro, um projeto que trata da empregabilidade da população trans, que para nós é o, talvez um dos grandes gargalos, né? a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e ter o mínimo de um cardápio de opções de emprego. Se a gente já tem um desemprego enorme no DF, para a população cis, a população trans sofre ainda mais com a transfobia e o preconceito que a sociedade ainda tem com esse segmento. Tá. Tem um tema que desperta muito tabu ainda, que é o processo de transição de gênero. Então, eu queria que a Luth Adam contassem um pouquinho para a gente como que foi o processo de vocês, como tem sido essa transição. Uhum. É, então, é, acho que Nesse sentido, é importante é, situar um pouco as pessoas né, da diferença de identidade de gênero e orientação sexual, que tem uma grande confusão né, sobre isso. E aí essa confusão é também é, normal que ela faça parte do nosso processo de descoberta. Então, muitas pessoas trans, antes de se descobrirem trans, acham que é, a diferença que elas possuem é em relação à orientação sexual. Então, muitos homens trans... É, inicialmente se identificam como mulheres lésbicas, muitas mulheres trans inicialmente se identificam como homens gays e tal. Eu, eu passei por uma fase de é, auto-identificação como homem gay e fui percebendo que é, não era isso que me contemplava, não era essa identidade que me contemplava. Né? Não era uma questão de por quem eu sentia desejo, né? como é o, o que é a orientação sexual. Era uma questão de é, como eu gostaria de me colocar no mundo. Né? É, para ser compreendida é, na pessoa que eu sou, que é a identidade de gênero. Então, eu, eu passei por esse processo de bastante confusão e tal, e lá aos meus 23 anos eu aceitei o fato de que eu sou uma mulher trans. É, foi um pouco difícil aceitar, porque eu tinha muito medo de não ter acesso à empregabilidade, não ter acesso à afetividade, né é, enfim e acabei aceitando e tive acesso ao ambulatório trans que é uma política do SUS aqui no DF e que foi super importante para ter acesso a psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, né? e conseguir fazer com que esse processo fosse é, mais tranquilo, né? porque é um processo, a transição ela é social também, né então todo mundo à sua volta é, acaba participando dessa transição querendo ou não né? Pela mudança do seu nome, pela mudança do seu jeito de se vestir, de se apresentar socialmente. Então, é um processo, às vezes, doloroso, né? principalmente se a família não aceitar, mas que, graças ao ambulatório, graças à minha rede de amigos, né? foi, foi um processo que está sendo muito saudável para mim e, e que me proporciona essa felicidade que, que é preciso né? para a gente viver. Eu no começo me identificava como uma pessoa lésbica, sentia atração por meninas, nunca fui de, de me atrair muito para a parte masculina, mas com o tempo eu descobri que aquilo não era realmente o que eu queria, não era o corpo que eu me identificava, não era a forma que eu gostaria de ser chamado, não era a forma que eu queria que as pessoas me vissem de, de fato. E eu vim para Brasília e conheci o SUS, descobri que no SUS tinha como fazer o procedimento e eu falei, pô, vou correr atrás e vou conseguir. E eu consegui no SUS. Demorou um tempinho, mas eu consegui. é No começo, as pessoas meio que ficam sem entender. Eu sempre tive visto, tipo, vestir masculino, assim, tal. Mas o nome para as pessoas ainda era uma dificuldade. Porque as pessoas meio que erravam os pronomes, erravam o nome. Eu falei, não, tranquilo, eu também estou me acostumando com, com a transição. Então, para os meus pais ainda é uma dificuldade, mas meus pais aceitaram tranquilamente. Minha mãe e meu pai são bem tranquilos, eles falam que continua sendo filho, é independente do que aconteça, é filho. Então meus pais aceitaram abertamente, foram bem tranquilos. E eles sempre me ligam, a gente sempre tem como, tem contato. E a transição no começo é é bem difícil assim, mas tranquilo, logo passa. Quando você tem uma passabilidade depois, você vai nos lugares aí as pessoas nem meio que tipo passa despercebido, é bem tranquilo. E hoje onde vocês identificam que está o principal gargalo, é na escola, é na assistência à saúde, qual a principal dificuldade que vocês tiveram nesse processo? Ah, acho que é na escola uh, que as pessoas trans é, têm a maior dificuldade assim, é, porque ali você tem contato com todas as diferenças que existem na sociedade, né, pela primeira vez. E, muitas vezes, não é um ambiente que tenta formar as pessoas para saberem lidar com essa diversidade. Né? Então, é um, a escola é um lugar que procura, em geral, padronizar as pessoas. Né? E, e enfim, foi na escola especialmente que eu aprendi que ser, ser uma pessoa trans seria uma coisa, né, muito ruim para mim, na cabeça das pessoas. E por sorte eu tô provando o contrário, né, que ser uma pessoa trans é o que me permite ser feliz. Mas a escola foi muito tolhedora assim, em, em vários sentidos, até porque não se falava sobre nada assim de questão LGBT, né? E, e Enfim, eu já era nitidamente uma pessoa LGBT na escola é, e professores, diretores, pais de outros estudantes reclamavam muito assim de mim e eu falava, gente, mas eu não estou fazendo nada assim, eu estou super tranquila, mas foi uma, foram situações que eu fui percebendo que seria difícil ser quem eu era nessa sociedade. assim Eu, enquanto lésbica, na escola foi bem difícil porque teve um, um diretor que me proibiu de abraçar as meninas. Não sei se é porque o diretor não gostava muito da minha pessoa, mas na escola alguns professores também reclamavam, mas os alunos eram bem tranquilos. Mas eu acho que a questão da escola tem que ter um pouco de representatividade, tinha que ter o assunto para ver se diversifica maior a cabeça das pessoas, porque muita gente veio de uma criação em qual os pais já, já falam algumas coisas, os pais já têm preconceito e meio que passa aquele preconceito para as pessoas. Aí a pessoa passa a ter... Mas ela, conhecendo uma pessoa trans, ela pode abrir a mente dela para coisas melhores. Fábio, falando um pouco de representatividade, eu queria te fazer uma pergunta sobre representatividade na política. Você acha que a política está se abrindo para as pessoas trans ocuparem esse espaço ou para que, pelo menos, os temas importantes para a população trans sejam debatidos? Olha, eu acho que tem um nível de abertura, sim. Né? Na verdade, não é abertura, não é que o sistema político está se abrindo para nenhum segmento, é, digamos, de minorias políticas. Não, não está se abrindo. A gente precisa pôr o pé na porta, a gente precisa se organizar para ocupar o sistema político. Né? E o sistema político, quando eu digo, não é nem os partidos, as organizações, os movimentos nada está necessariamente aberto para um diálogo transversal sobre sobre as pautas que oprimem e que exploram as pessoas então você precisa se colocar nesses lugares né? então é, a gente para chegar aqui e ter uma vaga na câmara legislativa ocupar o gabinete 24 a gente teve que pôr o pé na porta no partido para ser uma candidatura prioritária que não não é não é comum que os partidos priorizem as candidaturas lgbts a gente tem que se colocar numa posição de articulação política de que essa representatividade ela faz diferença na política. Então, acho que da mesma forma e ainda com mais barreiras para a população trans. Então, acho que é, é sempre um desafio enorme. Nós temos hoje é, a Erika Malunguinho como deputada estadual em São Paulo né, e a Erika Hilton como co-deputada é, também em São Paulo pela bancada ativista. E a gente sabe que é, é sempre desafiador para elas até os embates na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque os embates são muito transfóbicos, muito violentos de negação da identidade delas, de combate a princípios de direitos e garantias fundamentais à população trans no esporte, na saúde, na educação, no trabalho. Então, por isso é tão importante a representação nos espaços da política. Eleger pessoas transexuais e travestis é muito importante para que essas pessoas possam estar na plataforma de debate sobre as políticas públicas. E nessa plataforma de debates poder influenciar também as discussões. Óbvio que a gente tem o nosso mandato... Que defende uma legislação para a população de travestis transexuais. A gente tem um mandato de várias deputadas e deputados federais que cumprem um papel importante, talvez senadores, senadoras, que têm posições progressistas, mas ainda é insuficiente. A representatividade de sentar naquela cadeira não é representatividade vazia. Eu sempre digo que a representatividade tem que ser acompanhada de conteúdo, quer dizer, um conteúdo de defesa dos direitos humanos e de defesa daquele segmento. Não adianta ter uma pessoa trans que não defende é, a, a questão de gênero na perspectiva da garantia de direitos da população trans. Então, é, é fundamental a representatividade somada a esse conteúdo político. Mas hoje, estando aqui, depois de um ano, eu vejo como a representatividade faz diferença na prática. Desde os projetos que a gente aprovou, as articulações políticas que a gente conseguiu fazer e até as mudanças de opinião de alguns setores que a gente nunca imaginou que pudessem, em algumas votações, estar do nosso lado. E ajudam que aquelas políticas públicas melhorem para alguns segmentos. Então, a representatividade é fundamental. E a gente está, esse ano de 2020, no ano eleitoral, abrindo o nosso podcast num ano que vai ter disputa nas eleições municipais em todo o Brasil. E vai ser muito importante que a gente tenha candidaturas trans que possam fazer muita diferença nos municípios brasileiros, que é lá que está o debate mentiroso, às vezes, sobre a questão de gênero, sobre identidade de gênero. E é essa desconstrução que a gente vai ter que fazer em todos os municípios do Brasil. E o nosso gabinete está muito nessa linha de apoiar candidaturas LGBTs e também ainda a população trans em todo o Brasil nas eleições municipais de 2020. É, outra dificuldade que a gente percebe, a gente recebe, inclusive, muita demanda aqui no Gabinete 24, é para acesso a emprego. Eu queria que você contasse um pouco, Adam, como que tem sido a sua experiência para acesso ao mercado de trabalho? Pô, quando você está no início da transição, é que você não tem uma passabilidade, que isso é importante para a pessoa trans, que quer dizer assim... As pessoas meio que ainda não entendem que existem homens e mulheres de todas as formas. Mas as pessoas meio que ainda têm um preconceito e te olham e não te aceitam, porque ah, você ainda tem um cara de sei lá o quê. Mas o que acontece? É, empregabilidade, é, uma vez eu consegui um trabalho, mas eu acho que... Hoje eu percebo que sim. Trabalhei pouco tempo nesse lugar, mas ainda tinha um nome social. A, a pessoa do local sabia que eu era uma pessoa trans. E logo depois... É, eu fui demitido e tal e tempo depois a mulher disse que não precisaria de, de outra pessoa e tal eu passei lá um, um mês depois ter, tinha um rapaz no mesmo lugar onde eu faria eu estava fazendo o mesmo serviço falei ela disse que nem ia mais precisar mas tem um rapaz ali fazendo o que eu fazia antes então é, na minha cabeça pela minha percepção não sei ela me demitiu para ser uma pessoa trans porque eu não tinha a passabilidade como um rapaz e tal ainda que foi bem no início eu ainda não tomava hormônio mas a questão é questão de, de estudo mesmo também, muitos, muitas pessoas trans, homens trans, acabam não terminando os estudos, isso dificulta também. É questão de não ter um curso, não ter uma profissão de fato, isso dificulta também. Então acaba tendo algum, alguns trabalhos é, irregulares, só freelance, só uma coisa assim, sem ser carteira assinada. E muitos não querem assinar carteira porque tem medo, porque ainda não retificaram o nome. Então tem todo um, um, um trabalho ainda a ser feito e algumas coisas que as pessoas ainda têm que ter acesso também. As pessoas trans acabam não tendo alguns acessos, às vezes, por, por vergonha ou por dificuldade, ou porque as pessoas têm muito preconceito e acabam não indo. Fábio, por isso a importância desse projeto. Explica um pouco mais sobre esse projeto que você citou de empregabilidade que foi protocolado. Olha, a, a discussão de empregabilidade não é uma discussão fácil, porque a gente tem uma crise geral que é enorme e pega toda, todos os segmentos da população. A gente tem visto muita gente indo para os setores mais precarizados dos serviços sem nenhum contrato de trabalho. né Então, isso é, isso é gravíssimo. Teve agora no DF aqui a crise que a gente pôde dar um pouco de luz para a discussão dos motoqueiros, de aplicativos, né? Como eles são tão vulneráveis na sociedade, nosso mandato, inclusive, vai fazer em breve uma audiência pública sobre o tema. Mas a empregabilidade, ela está ligada também ao reconhecimento de situações específicas de vulnerabilidade. Então, a gente já tem políticas de empregabilidade para a população com deficiência. Então, essa população às vezes ela é e foi historicamente renegada no mercado de trabalho. Então, você tem políticas de isenção fiscal. Você autoriza o governo, né, com uma lei a buscar alternativas do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista dos incentivos fiscais, do ponto de vista da, da relação de contratos de trabalho, criando programas relacionados à formação profissional e à capacitação. Então, você orienta o governo a construir políticas públicas que possam garantir essas condições de empregabilidade. Porque, obviamente, para um empresário, é muito mais cômodo que ele faça uma contratação de alguém que tenha uma formação melhor, né? como o Adam falou aqui, que já tenha acesso a algum tipo de capacitação e formação. E quem vai dar essa capacitação e formação se a maior parte dos espaços é tão violento que não aceita e não atende com qualidade a população trans. E é, se você tem um incentivo fiscal para fazer essa contratação, você começa a estabelecer uma relação com a população trans e desconstruir uma série de mitos que se tem sobre a população trans, porque você contrata inicialmente, não necessariamente porque o ideal, ou o que você queira naquele momento, é a contratação da população trans, no primeiro momento, mas a, o empresário acaba contratando pelo incentivo que o governo dá para aquela contratação. E aí, depois do incentivo... A população trans pode vir a ser uma população prioritária de contratação. Como a gente vê hoje, muitas empresas que têm muito mais pessoas que hoje estão inseridas nos programas de incentivos fiscais do que elas precisariam ter para terem acesso aos incentivos fiscais. Então, tem empresas que têm muito mais pessoas com deficiência porque descobriram uma potencialidade né, no trabalho dessas pessoas, no desenvolvimento é, que essas pessoas têm dentro da empresa, né, isso em diversos serviços. Então, acho que a política inicial de empregabilidade trans ela tem que cumprir uma, uma tarefa. Essa tarefa é quebrar os mitos, quebrar uma porta que precisa ser aberta, que eu não tenho dúvida que, depois dessa porta aberta, desses mitos, e a gente conseguindo avançar na desconstrução dos preconceitos, as pessoas vão ter mais acesso a disputar uma vaga no mercado de trabalho... É, é de forma isonômica com a população cis, o que hoje não acontece, infelizmente. Lute, a gente sabe que para as mulheres trans e travestis, muitas vezes, não só para as mulheres, para os homens também, muitas vezes o que encontram de alternativa é o caminho da prostituição. E você tem acompanhado isso aqui no DEF? eu queria que você contasse como que está essa situação aqui no DF. Gi, eu acho que a Lute podia falar um pouco também sobre a questão que o Adam falou da passabilidade. Eu acho até para explicar para as pessoas o que, que é isso. Muita gente que está ouvindo, às vezes, está ouvindo pela primeira vez, está buscando aqui numa plataforma um podcast sobre esses temas. E eu até dei uma pesquisada antes e vi que tem pouquíssimos podcasts sobre essas temáticas e muita gente às vezes vem para ah, eu quero entender um pouco mais. Eu acho que vale também explicar um pouquinho. Uhum. Então, passabilidade é um termo que a gente usa é, no movimento trans, nas produções acadêmicas e tal, para falar sobre a possibilidade das pessoas trans transitarem em público sem serem notadas enquanto pessoas trans. É, isso, isso gera, de certa forma, alguma segurança para a gente. Né? Porque a gente poder andar na rua, andar no ônibus, andar no metrô, ir né? comprar alguma coisa no mercado sem que a gente sofra constrangimento por conta disso, é, é um, um privilégio né, para as pessoas trans. Muitas pessoas trans não atingem a passabilidade que é essa essa possibilidade de não, ser, não serem reconhecidas como pessoas trans, né, e mesmo assim elas têm que ter o direito de não serem constrangidas na rua, né, e é muito importante também que a gente não tenha a passabilidade como um, um objetivo a ser conquistado, porque a beleza trans, né, a beleza dos corpos que são trans e são reconhecidos enquanto trans, precisa ser reconhecida também, né. Então, é óbvio que, objetivamente, né, a passabilidade ela traz alguns privilégios, alguns benefícios, mas uh, não, não tem que ser o horizonte né, da nossa transição, não tem que ser o horizonte da nossa autoaceitação. Né? A gente tem que ser amado do jeito que, que a gente é né? e, e exigir o respeito independente das pessoas saberem se a gente é trans ou não, pela forma como é, elas nos, nos veem, né? Acho que é isso. Sobre a prostituição, é, que você tinha perguntado, Gi, acho que é, aqui no DF a, a, a realidade ela não é tão distante assim do resto do Brasil e da América Latina também. É, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é, 90% das travestis e das mulheres trans no Brasil, em algum momento da vida tiveram que recorrer à prostituição, né, para a manutenção da sua da sua vida. É, eu acho que a gente não pode fazer uma, uma discussão moralista da prostituição, né. Uh, contra essa profissão. Né? Eu acho que quem opta por ser prostituta é, ou prostituto, né? não, não, não existe um problema disso. O problema, e que precisa ser falado, é a prostituição compulsória, que é aquela coisa, você não tem possibilidades de trabalhar... De ter um emprego, ou se você consegue um emprego, você é desrespeitada dentro dele, você não pode usar o banheiro a partir da sua identidade de gênero, as pessoas não te tratam com um o pronome correto, se você trabalha com atendimento, os clientes não sabem como te tratar, né? Então, vários fatores, além da transfobia, que muitos empresários não querem mesmo contratar, né? Uh, que empurram para a prostituição. Então, a própria expulsão das escolas, a própria expulsão dos, dos, dos lares, né, leva as pessoas trans em geral a não terem uma capacitação é, tão boa quanto as pessoas cis. Então, são várias questões objetivas e subjetivas da nossa sociedade que acabam nos empurrando, né, até a prostituição como único local de, de obtenção de renda. Até porque, na prostituição, as travestis e as mulheres trans são muito procuradas. Né? Então, você ser travesti e mulher trans no mercado da prostituição é o único mercado em que isso pode ser um benefício, porque você vai ter um nicho que vai te procurar. Né? E isso, é, isso também é resultado da hipersexualização dos nossos corpos. Né? As mulheres trans, as travestis, os homens trans não são pessoas para casar, mas são aquelas pessoas para gente sanar os nossos fetiches, para a gente se divertir, né? na surdina, né? escondido, porque à luz do dia a gente não teria o direito de andar. Então, é... Enfim, né? infelizmente, a prostituição é uma realidade compulsória na nossa vida, né? não é só uma questão de escolha, Eu acho que a minoria escolhe, é, mas já que é, ela é uma realidade, a gente precisa pensar em formas de garantir que as pessoas que já estão nessa, nessa profissão tenham uma qualidade de vida melhor, no sentido de ter acesso a políticas de saúde, né, de prevenção de STs, especialmente. Né, as mulheres trans e travestis no Brasil, 30, 32% a 35% convivem com HIV. Né, não existe nenhum grupo social que conviva com HIV numa proporção tão alta quanto... É, as travestis e as transexuais então a gente precisa ter políticas específicas né uh, precisa ter uh, uma regulamentação da prostituição que de fato permita que essas pessoas elas se auto-organizem cooperativas se auto-organizem talvez em sindicatos né e possam lutar pelos seus direitos né tem puta feministas que estão fazendo um trabalho muito importante no Brasil, como a Monique Prada, né, que é, ela é cisgênera, né, ela não é trans, e, e ela participa do movimento puta feminista junto com a, a Mara Moira, que é uma travesti. Então, é, a, a, tem a CUTs, né, que é a central única das trabalhadoras sexuais, que teve que se fundar porque a CUT não permitiu que elas se auto-organizassem ali por dentro. Então, é, existem... Uh, Existe muita luta para que a realidade das pessoas que trabalham como profissionais do sexo seja melhor. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que você acha que ficou de fora para a gente entender? Ficou muito grande. E a vulnerabilidade das meninas na rua? É. Já estou te perguntando. Eu acho que talvez. Se, você, se o Adam quiser falar um pouquinho da. Da, da... da rede trans também não é, sim. Não. Não? Nossa. Não. <risos> De boa. que é, é Da vulnerabilidade... Ah, da vulnerabilidade é. das mulheres trans na, na rua é... É. complicado. É. Ah, a podia falar um pouco. Porque é. você tem uma, é, eu, uma é. pessoa que vive... Você Eu tenho teres, uma pessoa né? que vive essa experiência, sim. Acho acho que pode ficar à vontade, um então. Pode falar? É, sobre é. a vulnerabilidade... É. So, é. Continuando é. sobre a vulnerabilidade e é. tal, acho que que é o mesmo show. É. beleza? É, continuando sobre a vulnerabilidade de pessoas trans na rua é, As mulheres trans têm uma dificuldade maior do que as dos homens trans As mulheres trans passam por uma dificuldade bem maior é, Muitas são ameaçadas na rua Muitas acabam caindo no mundo das drogas é, Com dificuldade de, de ir ao hospital também é, Porque não são respeitadas pelo nome social Qual elas se identificam e são ameaçadas às vezes por clientes, pessoas que passam por lá só para querer passar a doença para elas, para querer só é, querer matar elas de fato. Isso acontece em todo o Brasil. Há os mesmos caras que criticam ela à luz do dia é o mesmo cara que passa a noite para procurá-las. Então isso tinha que ter uma segurança maior, tinha que ter um não sei se, se teria ONG, não sei se teria. Pessoas, movimento social que poderia ajudar elas, porque elas meio que têm um medo de ir até esses locais para procurar ajuda. Muitas não conhecem alguns locais porque são meio que excluídas das sociedades. Elas só saem à noite, muitas delas não saem à luz do dia, nem para ir na lotérica, para ir na padaria, para consumir nada. E a maioria delas só saem à noite para para ganhar o pão de cada dia delas. É, a gente teve um caso de feminicídio contra uma mulher trans aqui no Distrito Federal nesse ano de 2020, né? Que ela estava ali na, na região da w 3 Norte, que é uma região tradicional de prostituição, tanto de mulheres cis quanto de mulheres trans. E um cliente dela, já conhecido por ela, que já tinha agredido ela, inclusive antes, a assassinou. Então, é, é uma realidade muito perigosa, né? Porque... Uh, mesmo quando você vai procurar polícia, ou quando você vai procurar é, que os direitos sejam garantidos, né? é, é como se as, as pessoas que trabalham com prostituição sempre estivessem erradas. Né? E a prostituição nem é crime no Brasil. né? Já é, inclusive, é reconhecida é, como um ofício pelo Ministério do Trabalho. Só precisa ser regulamentada. Pessoal, é isso. Queria muito agradecer aqui a presença do Adam. Obrigado. Da Lute. Obrigada. É, a resistência de vocês assim é inspiradora, então a gente quer agradecer aqui a participação no Balbúrdia. E é isso também. queria reforçar o agradecimento da Gi, dizer que para nós esse é um tema importante. A gente sabe que é um tema ainda que para alguns segmentos da sociedade é um tabu. Existem outros segmentos da sociedade ultraconservadora e de extrema direita e até atores políticos que têm estimulado a violência contra a população LGBT em geral e a população trans talvez seja o segmento mais vulnerável nesse processo. Então, vai a nossa solidariedade, a nossa força. A gente sabe que a auto-organização de vocês e o movimento de vocês pode fazer muita diferença para iluminar um pouco esse momento político que a gente está vivendo e mudar a realidade da população trans. Que o nosso mandato possa ser um aliado nesse processo. E o Balbúrdia, que é o nosso podcast, está aberto, assim como o gabinete e todos os instrumentos que a gente tiver aqui para poder fazer a diferença. E queria também dizer para quem quiser sempre acompanhar a gente, a gente está com esse podcast em todas as plataformas, o Spotify, iTunes, SoundCloud, ou no aplicativo de podcast da sua preferência. Valeu demais pela presença de vocês aqui hoje e até a próxima. Até, tchau, tchau. Oi? Meio tenso, né? <risos> ficar um silêncio assim mesmo. Tanto, tanto que deu. <risos> Mas ele vai fazer uns resposta, então vai ah, ficar tá tá 27. Acho muito que lindo. se cortar as partes que eu fiz. É. Vai ah, dar ah, tá tá os 27. Já né, meu cara? bem.